Hey guys, what's up? Aqui é o uma cena da English Experience. E mais uma vez eu trago um conteúdo que normalmente gera dúvidas nos alunos, que é em relação aos, aos adjetivos comparativos e aos adjetivos superlativos. Mas antes de eu prosseguir, eu já preciso pedir a você aqui para deixar seu joinha nesse vídeo. E se você não está inscrito no canal, aproveita e se inscreva aí, que aí eu fico mais animado e vou gravar mais vídeos preparar mais aulas para vocês. Ok? Estou contando com vocês, hein? Mas vamos lá. Os adjetivos, assim, em português não são difíceis, né? Até porque a gente cresceu falando, então ficou, ficou algo natural pra gente. Mas quando a gente vai estudar o inglês, gera algumas dúvidas. Por exemplo, eu sou o mais alto da sala. Ou eu sou, é, eu sou mais baixo que Fulano. Em português é muito simples isso. Mas no inglês, os adjetivos eles sofrem algumas alterações, né? Então às vezes ele vai ganhar um ER, por exemplo, I am taller than. Uh, fulano, eu sou mais alto que fulano. O adjetivo é tall, que é alto. Mas por que, que ele ganhou esse er no final? E por que, que algumas vezes ele ganha a palavra more? Ao invés de você ganhar, ao invés dele ganhar o er. Por exemplo, I am more polite than fulano. Eu sou mais educado do que fulano. Então por que, que isso acontece? E quando que isso acontece? mesma coisa com os adjetivos superlativos. I am the tallest. Eu sou o mais alto da sala, por exemplo? Então, nessa aula aqui, eu preparei super conteúdo muito bacana para realmente explicar quando acontece isso, como acontece, por que acontece e principalmente exercícios e atividades interativas, em que você vai poder dar pausa no vídeo, pensar um pouquinho, responder no seu caderno, onde você quiser responder. E aí, logo em seguida, eu vou dar a resposta e vou explicar o porquê que foi usado. Então, essa é uma forma de você fixar o conteúdo, de você acelerar, acelerar o seu aprendizado. Então eu vou sair daqui dessa tela grande vou para uma tela pequenininha porque você vai ter acesso a um quadro, a alguns slides para poder te ajudar aí na fixação do conteúdo. Eu espero que você goste, se ficar com alguma dúvida, coloque aí nos comentários qual dúvida você teve sobre esse conteúdo que eu explico. E mais uma vez, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal e deixar seu joinha aqui no vídeo, ok? That's it! Então, aqui, gente, eu primeiro trouxe uh, essas frases aqui para poder contextualizar. Oh, the desert is drier than Africa. Então, o deserto é mais seco do que na África, do que a África. E aí, a outra pessoa responde, guys, please, stop talking about desert. Então, guys, pessoal, para de conversar né, sobre é, desertos. O que eu quero que você perceba aqui nesse exemplo, oh, the, the desert is Dryer, dryer. Então, o adjetivo aqui é dry, que é seco, né? Então, quando eu estou falando de dryer, eu estou falando que é mais seco. Então, a ideia do comparativo é sempre você falar mais alguma coisa. Então, por exemplo. Fulano é mais bonito do que ciclano. Então, Ronério é mais bonito do que Marcelo, exemplo. É, é, Luana é mais é, inteligente do que é, Luciana. Entende? Então, eu estou fazendo essa comparação direta, uma pessoa com uma outra pessoa. Mas você pode também comparar objetos, você pode comparar cidade, país, enfim. Tudo que você puder comparar uma coisa com a outra. usando o adjetivo, aplica-se essa regra aqui que eu vou te ensinar. E aí eu trouxe aqui essa tabela, tá vendo? Olha, eu tenho short adjectives, então adjetivos pequenos. Adjectives finalizados, terminados em uma consoante mais o Y, que é uma outra regra. E depois eu tenho os adjetivos longos, tá? O que, que você precisa observar sempre é que eu vou usar a estrutura more mais o adjetivo mais o than. Então, exemplo, ó, Ronério is more handsome handsome, them, uh, Felipe, por exemplo, o é mais bonito do que o Felipe. Aqui observa a estrutura, ó. eu tenho o um more e tenho handsome, que aqui no caso é a minha estrutura, é o, o que eu uso para poder comparar. A palavra more, que é o mais, depois o adjetivo, e eu tenho que ter esse them aqui também, tá gente? Que é o do que, o Ronero é mais bonito que o Felipe, tá? Então esse tema sempre tem que estar nessa estrutura. Vamos dar uma olhadinha aqui nas regras. Então assim, de forma geral, a regra é o seguinte: quando o adjetivo for pequeno, por exemplo, o adjetivo slow, ele é um adjetivo pequeno. Nesse caso, eu só preciso acrescentar o er. Então, slower, slower, então é mais devagar. Ó, o outro exemplo, warm, warm, que é quente, é aquecido, né? Uh, eu acrescento o er também, então fica warmer, right? Então olha aqui como é que ficou, slower than, warmer than. E aí lembrando sempre tem que ver o than depois, né? Aí depois eu tenho os adjetivos terminados em e, em e. Então, ó, large, nice, eles são adjetivos regulares, eles são terminados em e. Por esse motivo, basta eu acrescentar o er, né? Como ele já é terminado em e, Memoriza mais ou menos isso. Como ele já tem um e no final, não tem necessidade de eu colocar um outro do né? Duplicar esse E. Então eu só acrescento r. Então é larger, nicer. E aí tem os adjetivos terminados em consoante. Por exemplo, them e hot. Eles são term... eles são curtos, tá? Oh, short adjectives são adjetivos curtos. Eles são curtos. e são terminados em uma consoante. No caso o n no them, e o t no hot. E antes dele vem uma vogal. Por esse motivo, o que eu faço? Qual é a regra? Eu dobro a consoante. A consoante aqui não é o N, então eu dobro esse N e aí sim eu coloco o ER. Então fica thinner. O hot, a mesma coisa. Ele é curto, terminou em consoante, e antes dele vem uma vogal. Eu dobro a consoante e acrescento o ER. Então fica hotter. Ok? Então essa é a regrinha para adjetivos curtos. E aí eu tenho os adjetivos que também são curtos, e eles são terminados em consoante, mais o Y. Por exemplo, funny. Funny, ele é terminado em uma consoante, ele é terminado em uma consoante, que é o N, e tem o Y nele ainda, tá? Então, por exemplo, heavy. have é a mesma coisa. São adjetivos terminados em Y, e antes do Y vem um outro consoante. O que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tiro esse Y, o Y sai, e acrescento IER. Então, ao invés de ficar funny, fica funnier. Have, então fica heavier. Então uh, o que você pode perceber é o seguinte: nessa regra ela diz o quê? É é adjetivos pequenos terminados em y e antes desse y vem uma consoante eu tiro o y e acrescento er. E aí a gente tem a regra para adjetivos longos, adjetivos grandes, que são adjetivos com duas ou mais sílabas. Por exemplo, beautiful, interesting, handsome que eu dei o exemplo anteriormente. Esses são adjetivos que a gente considera grandes. Por esse motivo eu não Vou juntar ele, igual o nice, que vira nicer, large, que vira larger. Ele, ele não vai sofrer essa... É, ele não vai ser mesclado a esse outro... ao more, né? Então, more, ele continua separado. Então, se eu quero falar que por exemplo, This TV show is more interesting than that. Então, esse, esse programa de TV é mais interessante do que aquele. Tá? Então, aqui, como é um adjetivo grande, e interesting, eu vou deixar o more aqui na frase. Eu não vou juntar, porque, na verdade, esse er, esse r, er, esse er é a representação do more. Né? O more está ali sendo representado quando eu acrescento ele ao adjetivo. Mas, nesse caso, como o adjetivo é grande, eu não vou juntar o more com ele. O more tem que ficar separadinho. Tá? Então, the show is more... Interesting. Isso é algo importante. E aí, lembrando sempre, gente, que sempre tem que ter o them depois, tá vendo? Slower them, warm, warmer them, larger than, sempre vai estar tá aí, alright? Oh, watch out. Uh, with some two-syllable adjectives. Então, com algumas sílabas é, que tem duas, é, com algumas palavras que tem duas sílabas, ah, o adjetivo longo e o curto podem ser usados corretamente, tá? Então, por exemplo, common, eu posso usar tanto more common than ou commoner. As duas formas estão corretas, mas não são todas, são algumas exceções, tá? Então, aqui é só tá o exemplo do common. Enfim. Gente, então vamos praticar um pouquinho. Ah, não, eu ainda tenho os irregulares aqui. Esses daí, esses daí que eu expliquei para você são os adjetivos regulares, ou seja, que você aplica a regra. E eu tenho três adjetivos que são irregulares, mas é muito simples eles. Quer ver, ó? São adjetivos que a gente usa de verdade. É o adjetivo good, que é bom, o bad, que é o ruim, e o far, que é o longe, distante. né? Então, como que é a forma comparativa é, desses adjetivos? Ó, good, ele é o better. Ele é o better. O bad é o worse, e o far é o further, ou further. Tá? Então, por exemplo, I am better than you. Eu sou melhor do que você. You sing worse than é, Marcelo. Você canta pior do que o Marcelo, tá? Então observa que o better, worse, são os adjetivos comparativos, eu comparando. E observa sempre o them aqui na frase, tá bom? Isso aqui é bem simples. Complete the rule. Quando, quando um adjetivo comparativo vai entre duas pessoas ou coisas, nós escrevemos o them depois do adjetivo. É o que eu estou falando. Como eu estou comparando um com o outro, eu tenho que colocar o them aí. Watch out, some adjectives are irregular, you need to learn them. Então, alguns adjetivos são irregulares, aí não tem jeito, né? Você precisa memorizar eles, porque aí não aplica a regra, beleza? Vamos praticar um pouquinho, então? Esse é aquele momento em que você vai é, copiar essas frases, vai buscar responder do jeito que você acha que é, e aí, então, a gente volta aqui para poder é, você conferir qual foi a resposta, se está certa ou não. Então, vamos lá, ó. Uh, o exemplo, né? Eu acho que a Jennifer Lawrence é mais bonita do que a Emma Watson, né? Como é um adjetivo grande é o beautiful e aí eu não vou juntar ele, né? então vai ficar more beautiful mesmo, não vai sofrer alteração. Depois number one, New York is alguma coisa than Paris. O adjetivo é large, large. Qual que é a regra para adjetivo curto? Eu acrescento o er, mas ele é terminado em é então, por esse motivo, eu só vou acrescentar o R. New York is larger than. Então, Nova York é maior do que Paris. Number two. Colin is... Alguma coisa at sports than me. Então, aqui o adjetivo é o good. A gente sabe que o good é um adjetivo irregular. Como é que fica ele? Better. Better. Então, Colin é melhor nos esportes do que eu. Number three. The Empire, the Empire State Building is... Alguma coisa high. Então, o adjetivo é high. O high é um adjetivo curto e a gente pode aplicar a regra nele. Então, fica higher, mais alto do que a Torre Eiffel. Number 4. David runs alguma coisa, de né? Eric. O adjetivo aqui é fast. Né? Ele é um adjetivo curto também e a gente aplica a regra nele. Então, fica faster. Então, David corre mais rápido que Eric. Number five. Alicia is alguma coisa than her brother. Então, o adjetivo é quiet. Quiet. Então, por esse motivo, ele é um adjetivo regular. Como é que fica? Quieter. Ok? Mais quieta, mais calada. Enfim. Number six. The white bag is alguma coisa expensive. Então, o adjetivo é expensive. O adjetivo expensive é um adjetivo longo. Então, por isso, ele não vai ser mesclado more. Então, eu tenho que falar separado. It's more Expensive. Depois, number 7. My room, alguma coisa, clean. Então, o, o, o adjetivo aqui é o clean, que é limpo. É um adjetivo regular, curto. Então, basta acrescentar ER. Cleaner, meu quarto é mais limpo do que o seu. ok? Aqui eu quero trazer também para você uma outra forma de comparar, que é comparando para menos. Né? A gente comparou para mais. Eu sou mais do que você. Fulano é mais do que Beltrano. Enfim, aqui eu vou comparar less, que é pior ou é menos. Né? Então, olha aqui o exemplo. Zack is less talented than Rue, Rose. Então, o Zach é menos talentoso do que você, Rose. Okay? E aí ela fala, But I can't sing in front of people. Mas eu não consigo cantar na frente das pessoas. Então, esse less nada mais é do que você comparar para menos. O celular, a cell phone is less expensive than an I iPad. Então, o celular é menos caro do que um iPad. Observe a estrutura aqui. Ao invés de eu falar o more, eu estou usando o less. Só que o them continua aqui na frase. Cats are less intelligent than people. Então, os gatos são menos inteligentes do que as pessoas, tá? Ó, complete the rule. We use less before the adjective. Nós usamos o less antes do adjetivo. Less than means the same as not as. Isso aqui é uma coisinha que a gente vai ver ainda, tá bom? Bem, vamos praticar um pouquinho, então? Então, essa é aquela hora que você dá a pausa, busca responder aí como você acha que é, e depois volta da play para poder conferir. Então, imagina que você fez isso, vamos continuar nossa aula aqui, ó. History is less than, interesting than geography. Observe o seguinte, eu tenho as frases, os, os adjetivos, né, aqui no box, e eu tenho as frases prontas, o que você vai precisar é colocar o less, escolher o adjetivo que vai fazer sentido na frase, e então lembrar de usar o than também, porque eu estou comparando, então é menos que. Ó, o number one, a mouse is, um rato é alguma coisa... Que um elefante. Qual desses adjetivos cabe melhor? Às vezes cabe um, cabe o outro, mas aí quando você vai respondendo, você vai ver que tem frase que só cabe um. Vamos ver como é que fica esse daqui, então. Less heavy. É menos pesado do que um elefante. Então, um rato é menos pesado que um elefante. E aqui, sabe o que é o legal, gente? O less vai ser sempre less. Você nunca vai juntar ele. Igual o more, quando o adjetivo é curto. A gente não fala, ao invés de falar more nice, a gente fala nicer. Então, aqui não. Independente do adjetivo, você sempre vai usar o less, Tá? Número 2, Lorraine is alguma coisa que Emily. Emily is always nice to everyone. Então, o que cabe melhor aí? Como eu tô falando de que é legal com todo mundo, provavelmente é amigável, né? É o friendly. Então, vamos ver como é que fica. Lorraine is less friendly than Emily. Então, Lorraine é menos amigável do que a Emily, tá? Então, a bike é alguma coisa car. Então, uma bicicleta é menos do que um carro. O que será que cabe melhor? É, o expensive é menos caro do que um carro. Número 4. Lion Hemsworth is alguma coisa Jennifer Lawrence. Então, aqui eu estou comparando o, o Lion com a Jennifer. Provavelmente é famoso, os dois são famosos. Então, less famous than. Então, menos famoso que a Jennifer. Número 5. A Rabbit is alguma coisa Lion. Então, Dangerous. Então, um, um coelho é menos perigoso do que um leão. Number six, junk food é... Então, é. Comidas prontas, é. Comidas. Esses lixos que a gente come, né? Salgados, essas coisas assim. Junk food, que é como a gente chama elas. É alguma coisa que. Fruit and vegetables. Eu tenho aqui a palavra healthy, que é, é saudável. Então, provavelmente é isso. Junk food is less healthy than fruit and vegetables. É menos saudável do que. Frutas e vegetais. Número 7. English is alguma coisa que o árabe. Então, o único que falta aqui é o difficult, que foi o único que a gente não usou. Então, inglês é menos difícil do que o árabe. Tem gente que concorda com isso, né? Mas eu acho que é bem mais fácil mesmo do que o árabe. Gente, uh, então vamos lá. Superlativo, adjetivos superlativos a forma regular. Então, olha aqui, eu trouxe só para contextualizar. Rose, is that you?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 Tá? agora o importante que você já sabe como usar é você observar as regrinhas porque eu tenho os adjetivos curtos, adjetivos longos de, e como você usar esses, é, essa estrutura que você precisa observar você sempre vai usar o de, de é alguma coisa é o mais bonito, a mais inteligente então eu tenho que sempre usar esse de mais o adjetivo tá vendo mais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 quando ele é terminado em E, eu acrescento o sol o ST. Quando ele é terminado em uma consoante e antes dessa consoante vem uma vogal, eu dobro da consoante e acrescento o EST. Quando ele é terminado em Y e antes do Y vem uma consoante, eu tiro o Y e acrescento em ST. Agora, quando o adjetivo é grande, por exemplo, boring, important, beautiful, handsome, expensive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 Ele terminou em Y e aí, precedido esse Y, vinha uma consoante que é L. Então, ele perdeu o Y e ganhou o IST. Ó, oh, number one. Meu tio Frank é alguma coisa funny. Então, o um adjetivo aqui é funny. O funny é um adjetivo regular. Terminado em Y, precedido uma, uma outra consoante. Então, como é que fica? The funnest. Ele perdeu o Y e acrescentou IST. Ok? Number two. São Paulo é crowded. Crowded é lotado, sabe? Quando tem muita gente...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 Eu tirei a sua dúvida. Alright? So, see you, bye bye!